Olá pessoal, 6 horas da tarde, teu fim de quase começando e da melhor maneira possível, com o radar entrando no ar aqui na TV Pública do Rio Grande. Tu tá ligado com a gente graças à tecnologia do sinal digital da TVE e também da internet. TVE.com.br é o site, entra lá, clica na aba TVE ao vivo e pronto. Tu acompanha todo o nosso conteúdo cultural de qualquer canto deste mundão. E no programa de hoje tem quadro antenado para te informar sobre o que foi notícia no mundo do entretenimento esta semana. Vamos falar ainda do evento Doca Medieval que rola no fim de que vem aqui em Porto Alegre. E para fazer o som nosso desta sexta tem atração internacional no palco do Radar, direto do Uruguai, a El Umbral. som na caixa, dale! atrás de todo lo que parece avanzar no comprendes nada de... Parece que vai notar, todo parece que vai notar, todo parece que vai notar.